E aí clã Sheldon, aqui, hoje a gente está vindo com o Axiom Verse 2, Metroidvania é sensacional feito por um homem só, disponível para Playstation, Nintendo Switch e por enquanto só na Epic Store aí para PC. Vamos jogar mais um pouquinho, vamos lá? Bem, tá aqui nossa cientista no último episódio. O que, que a gente fez? A gente começou a jogar isso aqui e a gente pegou a habilidade de salvar, pegamos o drone, ó dronezinho pegamos a habilidade de hackear as coisas e a gente continua tomando os desacertos de sempre o que a gente vai fazer agora é o seguinte vamos tentar ir para o lado direito aqui ver se tem algo a ser feito olha ele não tem como é que tem tem um portal aqui o drone ele entra em outra camada, é bastante interessante Esse Action, action Verge A tá. gente não conseguiu fazer nada, a gente vai voltar lá pro comecinho Lá para vilarejo, pro vilarejo né? Que é... Mapa, mapa é Aqui no meio, a gente vai para a área da água, a gente pretende pegar a bomba É uma área um pouco mais complicada, os inimigos são um pouco mais difíceis. Mas é um item extremamente necessário. Eu achei os inimigos desse Axon Verde um pouco mais difíceis do que o anterior, né? O anterior é muito fácil. Você vai encontrar dificuldade bem mais pra frente. Infelizmente a gente não consegue acessar nada mais por aqui sem ter os explosivos. Tudo isso aqui, só aí usando os explosivos. Olha como o inimigo é persistente, olha como ele segue a gente sem... Não tem perdão. Tentar hackear isso aqui, abrir, ó. Sucesso, né? Descoberta de terminal. Com um o hack a gente consegue abrir algumas portas, o que é muito bom né? A gente consegue chegar aqui, vamos dar uma olhada. Olha, eu tinha uma garrafinha do apocalipse escondido aqui. Eu acho que eu cheguei no último, no último vídeo aí, fazer uns upgrades. Ó. O teletrela sonora é engraçado que essa mulher gritando aí. Oh, oh, oh. A gente já veio aqui antes. Ó o que temos ali, ó. Vou pegar. <risos> Bem, vamos salvar e vamos a parte da água que é aqui, aqui para a direita. Até chegar na água é meio complicado, mas a gente vai conseguir. tudo bem. Com calma. Aqui já é a entrada da água. Não quero alarmar você, mas o seu novo corpo é muito denso para flutuar, porém você não precisa respirar. Tá. Eu esqueci de falar que também no último episódio a gente trocou o corpo, né? A gente morreu e foi reconstruído. Vamos só descer. Os peixinhos não fazem nada, mas tudo o resto faz. E as bolhas fazem mal. Vamos usar os pontos do Apocalipse, o que vocês acham? Habilidades. A gente tem quatro pontos do Apocalipse. Então a gente pode aumentar aqui, por exemplo, a nossa força. Velocidade corpo a corpo, podemos melhorar a infecção. Tá vendo? E vamos aumentar um pouquinho nosso HP, olha só, perfeito. A gente vai tentar pegar o máximo aí de, de itens possível durante nossa gameplay, mas sem exagero. Tem um negócio para cá Não estou conseguindo pegar não É um item aqui O que será que se faz? Permite que você se move e salte com mais liberdade na água Muito importante Aqui onde a gente já não estava conseguindo alcançar Alcançou nosso HP não vai nada bem <risos> o... Esse... Apesar do nosso HP estar tá ruim É... Esse jogo é bastante farto de. O que é isso Não dá pra pegar ainda, é uma pena. De saves, então não dá pra se preocupar muito. Vou morrer. <risos> Tudo bem. Cuidado aqui com esse tentáculo. Ele tomou desacerto dele A última vez. Gastamos todos os nossos pontos de hackeamento. Mais uma mensagem. A ideia aqui é para a esquerda mesmo. Vai estar tá em algum lugar aqui. a gente vai encontrar o monstro do trailer, ali ó, o bichão do trailer Vocês podem ver, tem umas paredes meio ruídas Tudo isso aqui dá dano Tem que ter muito, muito cuidado Eu já adianto, você que está jogando Axiom Verde, comprou, fala assim, putz, que legal eu quero derrotar esses monstros, devem ser os chefes da área Não são, tá? Não são Infelizmente Também achei que fosse São bem legais, né? O design deles é bem legal Vamos então, para a esquerda aqui Olha o bicho vindo Perfeito, ó. Pegamos o um poder tão importante. Gudana. Aí você troca aqui, ó. Gudana. Como é que usa mesmo? Ah, sim. Muito bem. Esses portaizinhos. E tem seguinte, vai. Item seguinte, super velocidade. Legal, isso aqui é tipo um dispenser de itens. Ser hackeia para te dar HP ou é, energia para hackear. Bom, acho que era era isso, né? Isso a gente pega o item necessário para dar boa continuidade da nossa replay. É um dos itens mais importantes que a gente pegou. Acessar áreas... Oh, oh, oh. Vamos dar uma olhada aqui no, no mapa, para onde a gente tem que ir. O ideal é voltar, né? se eu não me engano tem algo a gente fazer mas precisa de um item se a gente só vai ter acesso mais para frente no jogo no meio dos robôs tem um pato né tem uns pássaros Que a gente consegue hackear esse bicho Lento, aliança Vamos fazer aliança com ele Agora ele é nosso aliado Isso eu acho legal também Você conseguir hackear os monstros Para eles te ajudar Mas eu acho que no outro já dava para fazer isso Acho que a gente tá para baixo da cidade. Hum. Aqui, ó. Explosão. A onda de choque derruba a plataforma. Essa onda de choque, ela gasta também esse... Essa moedinha aí. Vamos usar aqui ó, o drone, o drone também pode hackear terminais, tem acesso a mais e mais lugares. Hum. parece um negócio complexo que eu acho que nem no meu seio normal eu peguei feito de volta à cidade bem tranquilinho, não é mesmo? de volta à cidade? Será que estamos de volta mesmo? Está bem longinha. Vamos salvar e a gente vai para a esquerda. Eu acho que com o vídeo assim tá bom, né? A gente pegou duas habilidades importantes, a movimentação na água e a explosão. Melhoramos o nosso hack com os pontos de apocalipse que a gente obteve. isso aí serve para já aliviar a vida e de melhorar a vida de muita gente. Acho que a gente poderia fazer isso aqui, ó. Abrir esse portão e entrar com o drone nesse portal como o último ato do, de hoje. Eu acho muito mais legal as músicas do drone... Tem uma pegada mais parecida com o Axiom. Vou dar uma olhada aqui que é isso. Vamos pegar matriz de energia, isso é muito importante, isso é muito importante, vocês notaram que a gente entra por um portal e sai por outro lado, isso aí vai servir mais para frente para navegação, qual a matriz energética que a gente pegou, matriz de energia? A gente consegue pegar essas, esses cubinhos que a gente pegou agora. Que, para que, que serve? Quando você estiver numa situação difícil, você consegue recarregar a sua vida. Vamos aqui tomar um dano só para demonstrar. Haverá momentos em que vai ficar muito difícil. Muito difícil a vida. Ah, eu acho que eu sei o que eu vou pegar. Eu acho que eu sei o que, que eu vou pegar antes da gente terminar o vídeo. Pegar um uma marreta mais forte, tem uma exatamente por aqui, em algum lugar aqui tem uma marreta. Aqui, ó. Isso, a gente pega ela com um drone. Baixado de bronze, agora sim. Vamos tomar um dano aqui ó desse esse cara. Ai ai ai ai ai ai. Pronto, pronto. Chega de tomar dano. Agora vamos usar a matriz aqui, ó. <risos> não, esse não. Vamos usar a matriz de energia. Tá vendo? Aí é recupera HP. Coisa linda, né? Pra a gente. Acho que nem precisa trocar o.. Não precisa nem trocar os itens. Puxa, é liso, hein? Tá é menor. E dá pra recarregar a matriz de energia se tiver vazia. Agora, se não tiver, não tem como pegar esses, esses negocinhos. Ó, como é mais forte esse machado de bronze. Tá beleza de item. Acho que é isso. Então, por hoje, a gente vai voltar aqui no respawn. Mais ou menos inicial que a gente estava né? E aí no próximo vídeo a gente Vai para baixo, fazer a missão que passaram para gente tá Vai ter essa possibilidade Gostaram do vídeo aí do Axiom Verge 2? Deixe seu like, se inscreva no canal Da onde um de nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações Axiom Verge é um Metroidvania sensacional E esse também está muito, tá muito bom Vale a pena conferir